Bom dia pessoal, hoje a gente veio ver a tentativa de ver o sol nascer lá no novo do São Bernardo, aqui no Rio dos e a gente vai mostrar pra vocês aí em seguida. Valeu! Meu que lindo, olha o sol Esse nascer, vídeo... a realidade é expectativa <risos> Pois é, como as imagens mostram, né, não, tem, não teve o um nascer do sol hoje, está totalmente nublado, já são 1 um minuto para 9 horas, mas a vida é assim, né? tem coisas que a gente não controla e tem que aproveitar conforme é possível. Eu aproveitei e fiz umas imagens com a minha esposa e eu vou deixar aqui em seguida. <música>